Vamos então começar a instalação do Drupal. Estamos com o fecheiro install.php que nos eh, faz logo uma pergunta relativamente à primeira etapa de instalação, que é a escolha do profile. O que é que é isso o profile? O profile no Drupal é eh, o tipo de site, o tipo de estrutura de arquitetura que vamos usar. Por defeito, o profile eh, de instalação é o standard, e é este que está assumido, o minimal é mais utilizado em situações em que eu não preciso daquelas funcionalidades uh, muito genéricas, como comentários, por exemplo, e uh, prefiro antes ter uma instalação Drupal minimalista e reduzida mesmo àquilo que há de essencial, para realizar testes ou verificar qualquer coisa. Uh, depois vamos uh, passando as várias etapas, como estão a ver. O próprio Drupal vai-nos dando orientações. Guardamos esta configuração, estamos na segunda etapa, vamos escolher a língua. Podemos, nesta, nesta fase, informar-nos acerca de como instalar uma língua estrangeira que não o inglês, uh, mas para já vamos avançar. Podemos fazê-lo nesta fase, mas podemos, depois de instalado o Drupal, acrescentar línguas. Estamos já no, na última parte, na última parte, na, no, na parte do, do, dos requisitos, em que temos de confirmar os elementos da base de dados, que é o uh, Setup Database, portanto não houve problemas nenhum dos Requirements, e a nossa base de dados, se lembram, é o ID7. Advanced Options, colocam o, o utilizador da vossa base de dados e a password desse utilizador e nas Advanced Options basicamente não tem que fazer nada ou não é habitual fazer nada. Deixamos o localhost por defeito e continuamos. Ele já está a carregar os módulos, já está propriamente a instalar e agora pede para que configuremos o site, e o nosso site vai se chamar ID7. Vamos colocar um endereço de, para, para o e-mail address, portanto, do site, vamos entrar como admin, Também esse o primeiro utilizador, este utilizador, o, ad, o primeiro utilizador, aquele que faz a instalação é muito importante, que é o utilizador número 1. Um. Podemos usar admin ou qualquer outro, outra designação, mas uh, é importante esse, esse primeiro utilizador Drupal. Temos aqui ainda uma secção que tem que ver com aspectos do, uh, do servidor e da localização, propriamente dita. Podemos já definir o país como Portugal e o também o time zone esta parte das notificações receber updates das notificações é recomendável e por isso é que ela vem pré selecionada ou pré já ativa Uh, que é uh, sermos informados acerca das atualizações do Drupal uh, e também recebermos avisos acerca disso. Isto é sempre importante uh, seguir e acompanhar uh, essas atualizações. Continuamos. E o, o Drupal dá-me. Os parabéns, efetivamente está instalado, como veem é muito simples e rápido e já podemos visitar o nosso site, cumpridas aquelas etapas. Temos então o site uh, ID7 instalado desde uh, que fomos buscar ao Drupal.org a pasta da instalação Drupal Standard.